vamos ver é que é a malta do aço? Vamos lá para o Rotol que ganhou esta semana, lembrando o tema que com mais likes e com mais respostas é sempre o abordado no próximo vídeo e quem ganhou foi o Carlos Ferreira, deixem me só confirmar se é Carlos Ferreira, é exatamente, Carlos Ferreira e ele diz como tema se ainda compensa ter carros antigos ou se compensa ter carros antigos nesta época. Ora, eu vou adaptar aqui o tema ao nosso, à nossa comunidade, porque carros antigos é uma coisa muito vasta, né? desde os calhambecos, é? Pois, e a gente vai adaptar aqui aos desportivos, aos pequenos desportivos dos anos 70, 80, 90, que é o que a gente fala mais e o que a gente aborda mais aqui no nosso canal. Ora, se compensa ter esses carros nesta época? Eu diria que nunca compensou tanto como nesta época, por várias razões entre as quais uh, o valor, quem tiver carros desses, epá, está mesmo calor, deixa-me só subir aqui o ar-condicionado, quem tiver carros desses, é, é tipo ter ouro, nunca vai desvalorizar, esse não vai desvalorizar, tendo por exemplo um Renault 5 GT Turbo, um Turbo e, um G40, esses carros assim dessa época, são carros que quem os tiver, e se tiverem em estado original, pá, eles modificados, valem dinheiro, não é? mas originais então é que valem mesmo isso é, é como ter uma mina, portanto claro que compensa ter, isto na vertente de querer vender num futuro, porque os carros cada vez vão valorizar mais, imaginem vocês ter um Turbier, um Renault 5 um G40, uh, ter assim um de cada e venderem dentro de 10 anos ou 8 anos, o valor que vocês não vão buscar por carros que até há bem pouco tempo, esses carros até há 5, 6 anos, 4, 5, 6 anos Esses carros andavam à venda Mil e poucos euros, 2 mil e poucos euros Agora, para se achar Um carro desses em condições Menos de 5, 6 mil Não se apanha E arrasar para que eles estejam Mesmo originais e mesmo bons Depois a razão, Essa é uma razão boa Mas para mim não é a razão principal A razão principal para ainda Se compensar carros dessa época É os próprios carros em si Malta, a tecnologia é muito boa, os carros novos são muito bons, por a potência no chão, a qualidade de construção, epá, estabilidade, epá, essas coisas todas, mas não há nada melhor que um bom destrambelhar de carro antigo. A gente ter um G40 com aquela Jante 13, o seu pneu 175, se não estou enganado, do 175, acho que é isso. Uh, pá, aquilo, aquilo é, é uma maluquice, não trava, não curva, não fazem nada, não tem nada a ver com os carros de hoje em dia, travam bem, têm muita potência, mas já vêm com bons travões, boa suspensão, vêm testados, eu acho que os carros antigamente, tipo da era dos Renault 5 Turbo, etc, é, é, era, era, era aqueles testes, é, é pá, vamos lá ver quantos morrem, <risos> fora de brincadeiras, os carros não têm trabalho nenhum, a verdade é essa, e da falta de segurança e da falta de estabilidade é que torna ali a piada toda. Depois, são uns carros que a gente ainda consegue dar uns pozinhos sem estrilho. Por exemplo, num turbier, num renúncio GT Turbo, damos-lhe ali um toquezinho no turbo, abrimos ali um bocadinho a gota e tal. Bah, um, não vai dar ali 50 cavalos como hoje em dia dá uma répera, etc. Mas, tendo um carro leve e um destrambulhado, qualquer mínima potência que a gente lá, lá meta o carro ainda fica mais destrabilhado num carro desse, num G40 com 110 cavalos, a gente pôr ali 140 cavalos, é o carro que parece ter o diabo, o carro que parece ter o diabo o mesmo com um turbier um turbier com 160 cavalos que num turbier facilmente se põe 160 cavalos, aquilo é fica ao demónio, aquilo é parece que levou alguns 300 aquilo é fica, desmonta-se é que ele fica tudo escangalhado, o mesmo que o Renault turbo com esses carros todos dessa época, portanto para finalizar o tópico, para não ficar muito longo, se compensa ter carros antigos deste, deste, deste tipo, hoje em dia ainda, claro que compensa, compensa como nunca compensou, pela diversão, pelo valor, pela história, pela mística, pelo pá, esqueçam, vocês aparecem com o Renault 5 GT Turbo, original, num casamento, vá lá, num casamento, chegam com um GT Turbo assim vermelhão, é pá, e a malta... Que olha para aqueles, é ganhos na minha época ganho da canhão, enquanto se chegarem com um carro novo, é, se calhar é mais um carro novo, e um GT Turbo vai ser sempre um GT Turbo, diria um turbé, um G40, etc portanto, respondido, claro compensa compensa, e como nunca compensou, <risos> bem malta fiquem bem, espero que tenham curtido já sabem, comentem com o ROTALK comentário com mais likes e com mais respostas é o comentário, que eu, é o tema que eu vou abordar no próximo ROTALK na descrição vai estar as minhas redes sociais, todas as plataformas de apoio, tudo o que vocês precisam de saber para marcar reviews, etc, dá o e-mail, está tudo na descrição. Fiquem bem, um grande abraço. É sim? Sim? Um grande gajo. gás. gás? <risos>